Fala, galera minimalista! Beleza? Como é que vocês estão? Faz muito tempo que eu não venho por aqui, né? Eu não faço um vídeo. E hoje a gente vai fazer uma pegada um pouco diferente, um pouco mais interativa. Estou com o nosso colaborador aqui do canal, Tomás. Fala um oi, Tomás. E aí, galera, beleza? Aí, beleza. Tomás vai trazer uns vídeos para a gente reagir aqui, eu vou dar a minha opinião. Então assim, já deixo de antemão que eu não vi nenhum vídeo aqui, eu vou ver agora. Ele não deixou nem o da play aqui no vídeo do canal, então assim, eu vou reagir a algumas coisas e no título que vocês vão ver aí do vídeo vai estar o que, que eu estou reagindo agora, que eu nem sei que ele ainda nem falou. Dá uma palhinha aí, o que, que vai ser aí Tomás? Fala para nós. Então, o é, Alexandre me chamou para ajudar aí nos vídeos. E como eu sou um designer, eu trouxe algumas coisinhas aí de design minimalista aí para ele reagir, para ver o que que ele acha se é minimalista ou não, se é útil ou não. <risos> vamos ver, vamos ver o que que ele trouxe para nós. Posso dar play aqui, já vou dar play, já vamos Já, já tô na dúvida aqui, o que que é isso aqui, uma tomada? É um é uma tomada retrátil, tipo Ai, você esconder é a, né? a tomadinha ali, ó. É bonito, só o, o espelhinho. É é, além, além do que, é seguro, né? Mais seguro, né? Gostei, já gostei, já. Usaria na sua casa, Tomás? Eu não sei se é essa cor, mas eu achei interessante Aham, ah, Beleza. Bom, vamos lá. Um cartão de... um, um cartão de negócios, né? Uh, uh... Um cartãozinho de visita. Hum. Ah, ele, já, ele resume todas as informações numa coisa só. Então ele já tem aqui o nome da pessoa, o website, o e-mail e inclusive o arroba do Instagram. Isso aqui é legal, hein? Isso aqui é uma é maneira legal, né? legal de colocar. Ah, gostei, gostei. Bem diferente, bem diferente. Ó, oh, isso é bonito, hein? Isso é latinha de cerveja, é isso? Ou de beer ah, que é? É, é, cerveja. cerveja. Com, as cor, com as cores Pantone, né? Com os tons Pantone, é isso? É, pelo que eu entendi aí também, acho que tem a ver com a, as cores da cerveja também. Ah, bonito demais. Ah, pro, provavelmente seja isso mesmo, né? tem a cerveja mais escura e a, e a mais clara muito bonito isso aqui cara que é isso aqui que que que seria isso cara parece um cara, Bom, peraí. É... é uma, é uma, é uma... Garrafa de leite nossa que legal molocal ah, uma... é uma garrafa sendo abduzida por um... uma nave alienígena e que massa isso isso aqui é também eu imagino que não deve ser muito barato para produzir uma uma garrafa assim, mas isso aqui é. não dá para jogar fora, concorda? Esse esse é bem bonito, mas eu acho que não é tão funcional. Não é o tão funcional, né? Deve, é. deve ser difícil de, de armazenar, armazenar, vai acabar perdendo espaço. É, isso faz sentido. Tal, e talvez mas, essa esse essa nave aqui ela desenrosque, né, para ser tipo uma garrafa de vidro, mas o formato é bem bem diferente, né? Tipo assim, mas legal do do tipo ali, o visual. Opa, isso aqui é loucura, hein? <risos> Cara, isso aqui eu erro é com esse é isso aí. Isso aqui, não, mas legal. Ah, é uma lâmpada enroscada com duas roscas, né? E uma provavelmente então, agora é agora a falsa. Minha é. será que funciona dos dois lados? Eu acho que não, porque o filamento tem que estar ligado em algum lado, né? Bom, só se é tiver ligado, que... né? Eu, Eu acho que isso é LED. Ah, ah, é verdade, é verdade. Se for LED, pode até então, ser funciona. Será que, que ela funcione. funciona dos dois lados? Isso é legal, legal. Bem diferentona, né? Não pra, pra ter uma coisa diferente em casa. Isso aqui é uma capa de livro, é isso? Isso é uma capa de livro. Caramba, aqui é é um cara, isso aqui é um cara... Isso aqui é bonito, isso é muito bonito eu vejo que isso aqui me formou dois olhos isso aqui, ó. Eu não sei se Olhando, tinha. lado meio de lado. Mas muito, muito bonita. Você vê que a valorização do branco aqui é fenomenal. Fora, aqui... fora que o, o nome do livro aí, ó, é 1984. Livro. Sim, sim. Muito bacana. Um relógio. De... Isso aqui é legal para decoração também, hein? Ah, isso, ele, ele, isso. Pro... Ele, ele acende só no horário, né? As, os LEDs, eu acho. Ao contrário, na verdade, não? Aparentemente, parece, parecia ser ao contrário nessa imagem do meio. Parecia que só acende o que não é o um número e o que, e o que é, é fica apagado, assim. Bom, é, nessa acho... imagem, tá, essa do deba... meio, ah. é na de baixo faz sentido. Faz nessa sentido, do meio aí, tá meio esquisito. Não sei se é cara. tipo só, só inverter, Às vezes colocar... ele é preto e só acende, ele acende invertido. Sim, dá pra colocar em casa passo, né? Até ah, um túmulo minimalista. Esse aqui acho que ninguém queria, mas. É, esse é o passo. Esse viu? eu também passo. Vou pra frente, mas bonito o visual e tal. Só que essa zoeira aqui. Isso aqui deve ser uma montagem, não é possível. Essa zoeira das, da, dos batimentos cardíacos aqui é sacanagem, hein? Ah, esse aqui é muito bonito. Inclusive, dá, não, não dá nem pra falar que eu não gosto de baralho olhando umas cartas bonitas dessas. Inclusive, tem um Uno minimalista aí, do, do brasileiro aí. O, ah, é da hora também. É, o Wanderson. Né? Acho que é Wanderson o nome dele. que fez o um, Uno é bem bacana, cara. Nossa, olha isso aqui. Não, é outra pegada você jogar com, com baralho com umas cartas assim, fala sério. É, do que aqueles, as cartas tudo abaixo, aquela coisa... Cheio de detalhes, cheio é, de desenho. Isso. isso aí, ó, isso aí pra, pra fãs de Harry Potter, hein, ó. Ah, a galera que gosta do Harry Potter vai ficar louca. Eu já vi que pelo Triângulo aqui, o Cálice, são, são os livros, né, da, da franquia. Nossa, isso aqui ficou bonito, hein, Seria isso aqui. Ah... Então, eu até, eu até demorei um pouquinho pra entender. Isso aqui é um suporte tiver. de notebook? Não, é, que então, que que é? é, então, fiquei. Não, é um caderno. Ah, é um caderno. Agora é um que eu caderno. percebi. Um Só que a, a é dobra ele dele dobra. É, ah, é em diagonal. É em diagonal. Não sei se é funcional pra guardar, mas que é bonito, é, né? Não, um assim, caderno. ó. Talvez pra escrever seja ruim, porque você tem que passar meio que no meio ali da, da dobra. Mas se fosse, porque eu tô vendo é. que assim, ele é meio pausado. Ali. Sim, sim se, ele ele tem as é, se ele possibiliza assim para desenho, aí eu acho que já seria legal. É mesmo assim, na hora que você estiver passando aqui, ó, a linha, eu não sei, eu acho que ia ficar meio complicado. Meio complicado para Mas o, o desenho é muito bonito, o, o visual mesmo. Esse aqui é para galera que gosta de um churrasco. É, é uma. Churrasqueira, é isso? Ou não? Sim, é uma churrasqueira e ela, você vira ela ali e ela fica um enfeite na, na, ah, na tá. parede ali. Ah, tá. É. Escondida, né? Isso aqui para não estragar o visual do local. Gostei pra caramba. Esse aqui eu teria fato. Esse aí, ah. eu nem sei porque que ele tá aí, tá? Pra, pra ser sincero. Tipo, eu já, já vi ela. umas luminárias que, que são a lua, é um isopor. É, com, os, com esses desenhos da Lua, como se fosse se mudando as crateras da Lua e tem, só que ele tem um, tipo um, um suporte, suporte de madeira, de madeira né? isso, isso, isso, aí é bem bonito, é legal, é uma luminária, <risos> não teria não? não. Ah, esse, esse eu teria, de... fácil, apesar de que para ver as horas aqui vai, vai demorar um pouquinho para acostumar, assim... né? E eu já, eu já não consigo muito ver a hora que... nesse relógio de ponteiro ah, já daqui. não é muito meia praia, eu... agora esse aí tem que fazer conta. E né? esse é o contrário, né, eu tô vendo que as horas é pra fora e os minutos mais pra dentro, ou então seria tipo 4, 4 e 20, né, é, então, é e já o resto o resto seria o segundo ali, né, não, não. eu acho que será que ele ilumina... É isso aqui seria tipo um LED que ilumina só quando ele for passando. Oh, seria, se, se Podia até um vídeozinho, né? não, não, não, é, se Então for. é isso, galera. O vídeo se encerra aqui. A gente vai trazer mais coisas, mais partes desse vídeo aqui, que é um vídeo longo, que tem bastante coisa para mostrar. E o Tomás tem uma sugestão para vocês. Fala aí, Tomás. Deixa aí nos comentários o que, que, alguns vídeos que vocês queiram que a gente, que a gente reaja, tá? O que quiser que ele pode, a gente me, reage, pode a gente me marcar o Tomás, que ele vai assistir, vai mandar aqui para mim e eu vou reagir às primeiras vezes. Então, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, dê o um like, deixe seu comentário, a sua opinião é muito importante para nós. Um abraço e até o próximo vídeo.